Com vocês, a CPI da Covid CPI, circo parlamentar de inquérito O lugar onde provavelmente nós vamos ter que transformar limões numa limonada É o que se tornou a CPI, um circo Palhaços, animais adestrados, malabarismo verbal, atiradores de facas E transmitindo tudo isso em rede nacional pela Globo da Morte Renan Calheiros, o relator da comissão parlamentar de inquérito Responde atualmente a oito inquéritos, incluindo corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Omar Aziz, o presidente da CPI mais importante da história da saúde nacional, foi indiciado por suspeita de desviar 260 milhões da saúde no estado do Amazonas. É como se o traficante do seu bairro e o ladrão de carros da sua rua estivessem avaliando se você está usando corretamente o dinheiro do seu salário na reforma da sua casa, ou se você está cuidando bem da saúde do seu filho. É para dar risada mesmo, é um circo. Pode rir que circo serve para isso. Só que às vezes o espetáculo se torna um circo dos horrores, sabe? E como qualquer filme de terror daqueles bem pesados te dá náuseas, te deixa enjoado, embrulha o estômago, tipo um filme dos Jogos Mortais, quando uma pessoa completamente inocente está sendo torturada por um psicopata sádico que ainda vem com aqueles discursinhos de justiceiro, sabe? Doutora Nisi Yamaguchi, médica, oncologista, imunologista, com doutorado em pneumologia, 40 anos de experiência na área, foi desrespeitada Insultada Descredibilizada E teve que ouvir Do homem que é acusado De desviar 260 milhões da saúde Que as pessoas desconsiderassem O que a especialista Em saúde falava É um circo mesmo A diferença É que os palhaços Somos nós Eu li isso em algum artigo E eu vou tomar a liberdade De reproduzir isso aqui para finalizar Numa comissão Onde todos usam máscaras por segurança, a Doutora Nizi era a única pessoa sem máscara para nossa segurança. Você já deve estar sabendo do boicote que a gente sofreu recentemente do Apoia-se. E por isso nós criamos a nossa própria plataforma de assinatura e recorrência, só que agora com conteúdo exclusivo para apoiadores. Isso mesmo. Clica no link na descrição e contribua com o nosso trabalho.